Uma construtora de Cuiabá terá de pagar 20 mil reais por dano moral coletivo. A condenação é porque a empresa estava descumprindo a cota de contratação de aprendizes. Quando o Ministério Público do Trabalho fez a inspeção na empresa em 2016, foi constatado que lá deveriam ter pelo menos três aprendizes. Mas de um ano depois da fiscalização, eles ainda não estavam cumprindo a lei. Por isso, a primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso entendeu que ficou demonstrada a conduta ilícita da empresa, com prejuízo para a comunidade. A contratação de aprendizes está prevista na CLT. É um contrato de trabalho especial que dura no máximo dois anos para pessoas entre 14 e 24 anos. As empresas devem ter entre 5% e 15% de aprendizes nas funções que precisem de formação profissional.